Falando em celular, pega o seu aparelho aí, olha, acompanha a gente. Os nossos bastidores aqui da Record TV Minas, no nosso Instagram, arroba Record TV Minas. O MG no ar fica por aqui. Olha só, lembre-se, toda a programação da Record TV você pode assistir no Play Plus. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.